Filhinhos, tio Guedinha Eu não sei se você conhece Onde eu coloquei? Aqui Cosato. Conhece? Vamos falar um pouquinho dessa bomba? Eu já vou fazer um comparativo também Então, óbvio sua máquina quer travar, eu sei que está acontecendo isso A HFW informática Vai resolver esse problema, o contato está aqui embaixo Fala com eles E acaba isso É importante, você precisa assistir o vídeo em paz Tá bom? Bom, muito bem Lembra que no último vídeo eu mostrei que trincou aqui com a pedrinha. Eu já comprei o vídeo, mas vai demorar para chegar. E essa aqui, que é uma imagem um pouco inferior, eu coloquei virado para a bomba de freio. Que é justamente o vídeo no qual nós vamos falar agora. Já tem vídeo que eu fiz com a 6 posicionado na bomba de freio, com a Brembo. Certo? Todo mundo conhece Brembo, né? Mas a Possalto nem todos conhecem. E eu me surpreendi com a bomba. Meu parceiro... Mutec Imports, o contato tá aqui também Me deu essa oportunidade de teste E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês também Que acho que fica tudo legal Eu vou pegar logo as duas Essa aqui é a bomba da minha ZX 6 original E essa aqui é a bomba da minha 10 original E qual que é a diferença delas? É praticamente nenhuma Idêntica Então, é uma, a bomba original Ela é maravilhosa porque, inclusive, se você pegar o Britannic Stock os caras andam com essa bomba aqui. Só que o que acontece? Quando você vai para um mundo de competição, quer uma frenagem um pouco mais forte, mais agressiva, com um feeling mais racing, você coloca uma bomba esportiva. E aí entra o detalhe, porque muita gente não se adapta muito bem com a bomba esportiva, demora um pouco, porque na bomba original você tem isso aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então a hora que ela dá esse clique aqui Ela aponta na pinça E a hora que ela passa desse clique É a hora que entro, o freio entra com gosto ó. Daqui, aqui, aqui ó, Não tá acontecendo muita coisa É daqui pra cá que acontece na bomba original E esse feeling aqui É o que muita gente gosta na bomba original Quando você põe uma bomba esportiva Isso aqui Já tá freando E isso aqui você tá vendo no RL Então aqui já tá freando isso aqui tá vendo. E essa pegada acontece muito com a Brembo eu tenho a Brembo na minha de pista. E na 6 também eu tinha a Brembo. E é um negócio que você aponta ela já hum, entra. E aí tem uma coisa que tem piloto que gosta. E tem piloto que não gosta. A Acossata é diferente. E foi uma das coisas que eu gostei muito dessa bomba. Eu nunca tinha andado com uma. Coloquei na 10 na cegueira. Na confiança. E me surpreendeu. E não se assuste se eu aparecer com uma na 6. Porque... O que você gosta da original, isso aqui, ó. a Acosato faz, a Brimbo não. Então você consegue modular o freio. E isso é uma das coisas que eu achei sensacional. Então, por exemplo, aqui a Cosatto já está funcionando e aqui ela funciona como se fosse a original, mas uma, vamos dizer uma original especial, muito mais forte, mais firme, mais luxo, independente da pastilha. Porque eu tô com uma partida centralizada que eu não sei nem qual que é na 10M, daqui a pouco eu vou trocar, e eu consigo modular muito bem o freio. Então, a força e a, o quanto eu quero mais e o menos, eu comando aqui em cima. E isso para mim foi sensacional. Só que o mesmo é o comandar é muito menos esforço que a original. Só que é muito mais modulado que a Brembo. Então, uma das coisas que eu gostei demais dessa Corsato foi o, o a oportunidade de modular o freio da forma que eu quero. Então dá para entrar com um freio, mais um freio brinque se eu quiser entrar um pouco mais frenado lá dentro. Dá para entrar com dois trabalhando mais e abrindo aquela coisa que eu até nos cursos falo, meu, dar aquela porrada, vem levando, vem levando e solta e entra, porque ela sempre, aproximadamente que você liga ela, ela já vem que e vai até, entendeu? E essa é diferente, mas é muito mais forte que a original, mas muito mais modulado. É Abrindo então me surpreendeu muito essa coçada e eu gostei demais. E aí, para isso, que eu fiz, eu posicionei a câmera no manete. <música> 600, que eu acho que é bacana pra vocês também. Então, é, eu me encantei com a bomba, se você não conhece, pode ir sem medo, e eu acho que vai ser aí a sua próxima amiguinha. Beleza, filhos? Então é isso, já fiz até um comparativo das duas, entenda, não é que eu tô usando a Cossato, porque na minha de pista ainda está a que a Cossato virou a bomba e a Brembo virou um lixo, não, todas são boas, só que existem diferenças entre bombas. Se você colocar uma Nissin Racing, Vai ser diferente também. Se você colocar uma Tokiko Racing, vai ser diferente também. E eu acho que quando eu faço esses tipos de vídeo, é para você entender, ter o feeling que eu senti e saber o que você quer na sua moto. Eu acho que isso é o mais importante. Together? Então tá bom, filho. Tá subindo de novo. Desgraçado. Foi embora. Maravilha. É isso, filhos. É nós. together. Au! Eu aguardo o próximo vídeo.